Vamos começar a nossa live, então. Vamos aguardar a Lu entrar. Boa noite, gente. A Lu já tá aí. Tudo bem, gente? Vão chegando aí. Vão chegando, vamos começar a nossa live. Oi, Lu. Oi, tudo bem, pessoal? Boa noite, pessoal. Estão preparados para a nossa live? Foi projetada, meio que de, de repente, né, Lu? Sim. <risos> Então, estamos com 21, 21 pessoas, nossa, tá bem? Vamos esperar mais um pouquinho aí. Enquanto isso, vamos conversar com o pessoal, limpando meu óculos para eu poder enxergar um pouco. E daí, gente, tudo bem? Boa noite, Jussara, Rose, Claire, Marli. Oi, Márcia. Tudo bem, Márcia? Maria Tereza? Então, as ADMs vão estar tá colocando aí para vocês, tá? O link aonde está o molde para vocês baixar e o nosso cupom. O cupom que vocês têm que colocar na área cupom, vocês vão colocar o cupom que elas vão colocar ali, tá? Que daí vocês vão ter 100% de desconto, tá? Daí vocês vão baixar o um molde grátis, tá bom? Em todos os tamanhos. Boa noite, Dani, a Dani entrou ali com a Animania Pet. Então a Dani, Oi, a, Deba... a Andreia oh, Carneiro. Andreia. Aí, ó, já oh, foi menina, tá aí, ó, o cupom. aí, ó, o cupom e o, o link para vocês baixarem o a modelagem, mas não vão lá agora, gente. Vamos assistir primeiro passo a passo aqui com nós. Vão acompanhar a gente aqui, vamos tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Ó, já saiu uma. Não saia daqui, não <risos> pega o pão e saia correndo. Rolha, depois não foi. faz mais mais live, daí vocês ficam com saudade de nós. Não façam isso com a gente. Vocês esperem a live acabar, vão lá e retirem o molde com calma, tá? Baixe o molde. Se tem alguma dúvida, pode me chamar aqui no PV. A Lu também, né? A Dani também. Pode estar tá chamando a gente aí e compartilha essa live, né, né Lu? Aproveita aí. O pessoal aproveita aí, compartilha a live aí para mais gente chegar e ver a nossa live aí. Já pensou nós chegar a 200 pessoas na live? Que benção, né? Gente, então, antes da gente começar a nossa live, eu queria né, dar os meus sentimentos. A gente perdeu uma aluna muito importante para a Animania Pet, para a Tendência Pet, a nossa querida Graça, né? A gente perdeu ela hoje. Então, eu queria falar para a Pri, com certeza ela não está na live, né? Mas eu queria deixar aqui meu abraço, que ela se sinta se abraçada por toda a família Animania. A gente sente muito. A Graça foi uma pessoa muito importante para nós, né? Ela tinha uma luz própria, o sorriso dela encantava. De vez em quando ela mandava áudio para a gente, a gente fazia videochamada. Então, é uma pessoa muito importante, foi uma pessoa muito importante para nós, uma pessoa que marcou, né? Por onde ela passou, ela deixou marcado. Ela não, não foi, assim... Não, uma pessoa que ela deixou saudade Ela vai deixar saudade né, para nós é um baque mesmo A gente só tá fazendo a live hoje Porque a gente já tinha marcado Porque se a gente não tivesse nada marcado A gente tinha cancelado a live Porque foi um Sim, baque Com certeza toda... Toda a família Animania e esse Pet foi um baque muito grande, porque ela não era só uma aluna, ela era uma aluna presente. Ela e a Priscila faziam parte, do, faziam parte dos nossos grupos, então elas eram presentes, elas estavam ali, as roupas maravilhosas, as peças maravilhosas, então foi um baque muito grande para a gente. Então, Lu, fala alguma coisa aí para as meninas. Então, meninas, essa peça é muito fácil para se fazer, tá? Ela é pra... bom para quem pet que não gosta muito de usar roupa, tá? É... Muito... Agora no frio eu tô voltando a colocar roupa nos pets. Então, tem pet que não gosta muito, então para esses pets que não gostam muito, o ideal é essa capa simples que a gente vai ensinar hoje para vocês. Ela é bem fácil e rápida, tá? E vocês podem usar ela dupla face... Estamos usando, vocês aqui, estamos usando aqui os tecidos da Felipe Malha, tá? Nós vamos usar a SOT, tudo lá na, da Felipe Malha, tá? Eu não sei se a Jo tá por aí. Se a Jo tiver por aí, a Jo também já deixa o link da lojinha lá do Cho, da Shopee, é, eu né? Ela já ela, ela tá com visita, não sei se ela vai conseguir acompanhar, uhum. mas eu vou dar um o de entrar. Tá, então vai. daí... Aí, qualquer coisa depois da live, ou a Débora, ou uma das meninas, Dani, se tu conseguir aí o link da Shopee lá da Felipe Malhas, coloca ali pro pessoal. Olha, eles. Uh, então, esse software aqui a, uh, a gente recebeu lá da Felipe Malhas. Então, se vocês quiserem fazer a peça igualzinho, é só ir lá. Eu vou virar agora o Nem celular. Parece soft. Nem parece ser soft, né? É muito gostoso. É, ah, muito gostoso, Tóquio, é muito gostoso é maravilhoso eu tenho esse azulzinho é e outra gente se vocês quiserem fazer eu falo que no inverno veio muito porque no inverno até os cachorros que não que não gostam, até os bichinhos que os não são acostumados com roupa usam roupa porque é frio aqui no sul é frio, usa, porque é frio. Usa mas se você colocar um tricoline se você usar um tecido mais fino também dá para fazer para o verão, tá? Para o verão coloca tá. uma saída aqui embaixo, dá para fazer para o verão também. É bem versátil. É bem versátil, tanto para o inverno quanto para o verão. Dá para vocês fazerem mil e umas coisas nesse, nessa modelagem. E as modelagens Sim, da, da Fita que são bem versáteis. É Você usa aí a bússola das modelagens É verdade. Eu vou tirar aqui o celular para vocês acompanhar na costura enquanto qualquer pergunta que vocês tiver, qualquer dúvida. Vocês chamem, vocês podem colocar aí, a Lu vai estar vai tá, tá respondendo vocês. Eu vou estar tá costurando e a Lu vai estar tá dando dica, vai estar tá respondendo vocês. É uma live diferente, uma live bem, bem diferente e se der certo a gente traz mais lives assim, tá bom? Bora lá, vou virar aqui o celular. Vocês estão conseguindo ver certinho? Lu? Sim, uhum. ok. Ok? Ok. Então bora lá. Você pode, então, Priscila perguntou como faz para fazer esse modelo para fêmea. Você faz, pode colocar babadinhos em cima, tá? É... Colocar um laços, pode colocar um laço em cima, um... até uma gola. Mas o babadinho ali é ideal fazer a sainha também embaixo ali na barrinha fica linda, linda, linda. Aqui, Priscila, ó, faz uma sainha aqui, ó, até aqui, ó, faz uma sainha, vai ficar lindo, tá? Você pode colocar uma golinha aqui. Com esse modelo você faz várias coisas, tá? Vários outros modelos. Pra menina, pra menino, você pode colocar uma gravatinha aqui, vai ficar lindo. Então, Gravata, a gente... Gravata, bolsinho. Bolsinha aqui, é. A gente vai usar... Os botões. fica lindo. Esse molde aqui, tá? A gente vai cortar duas vezes ele dobrado dobrado aqui duas vezes tá porque a gente vai fazer forro. vai usar dois velcro mas você pode colocar botãozinho como a Lu disse no vídeo dela ela só coloca botãozinho quando o cliente pede né mas e... você pode é porque é, é... porque que tu só coloca botão tu prefere velcro eu prefiro velcro é eu também então, eu acho eu que é mais... uma que é. Uma que se você vai vender para pet shop ou feirinha, que nem eu, é, tem, tem, tem pets que são pescoço, tem pescoço grosso, pescoço fino, tem a barriga mais peitudo, menos peitudo. Daí fica bem difícil ir com o botão para tentar ajustar, né? E com o velcro é bem mais prático. É, e se você acha que o velcro não dá segurança, você pode estar tá colocando aquelas. Ai, aquelas presilhas de bolsa, Lu. Sabe o nome daquilo? Eu, tô, eu vou pegar a mostrar pra ela, só um pouquinho. Isso. Então, gente, ó. Belgo é a gente vai usar. E sorte, tá? Ok? Ó, então, essa é isso daqui, aqui, ó, de bolsa, ó. Você pode colocar isso daqui. Faz ali, ó. Um encaixezinho com o tecido aqui. Tá? Para fechar aqui, ó. Ó. Dá, dá mais segurança também. Se vocês quiserem. Pra, se for acaso, vocês podem usar aquela argolinha para guia também, tá? O que eu não aconselho, tá? Eu não aconselho aquela argola para guia. Porque o seu cachorro é muito ativo. Quando vai passear, capaz de sair de ficar com a roupa na mão, né? Então, mas você quer que fique mais fortinho, esse daqui, ó. Tá? Se for usar aquela, aquela argola para guia nessa, nessa roupinha, tá? Pode usar? Pode, ó. Vocês usam esse peixe aqui. Então, gente... O soft, ele tem direito e avesso, vocês têm que ver bem, tá? O lado mais liso, ele é o avesso, né? O lado que ele tá, e o outro lado que é mais brilhoso é o direito. Então, direito, coloca no direito a outra parte aqui, acerta direitinho aqui. E vamos passar uma costura de fora a fora aqui, Eu não sei se vocês estão vendo aí, ó. Daqui, de fora a fora, até aqui. Deixar um pedaço aqui, ó, pra gente tá virando a nossa peça, ok? Então, bora lá. estão conseguindo ver, acompanhar tudo aí? Vamos dando... Tá dando para ver, Fê, tranquilo. Isso, Maria Tereza, fecho de contato. Eu acho que eu vou lá buscar esse, esse soft, ó, no Felipe, segunda-feira. Gostei. Ah, muito <risos> lindo, né? É muito bom. esse top. Minha máquina, ela, conforme eu piso nela, ela já acha que é para arrematar. Eu tinha falado ali desse ima guia aqui, ó. Para quem não consegue fazer as curvinhas que fica igual, que fica grande, fica muito na beira. Esse aqui, esse é o ima. Ó. isso é tem um. Pode qualquer é. Ele é, é. ótimo para quem tem problemas nas curvas e ficar tudo certinho. costura os pés, pontos tá? Ele é ótimo esse cima aqui, ó. Para quem não tem muita experiência, esse guia uh -huh. é ótimo. muita prática ali. Já gente pode usar esse material também, ó. Ele é um nylon, tá? Se vocês querem fazer essa capinha também fica bonita. Esse Nylon de, de jaqueta, tá? Eu mostrei hoje no, no grupo a calça que eu bordei. Vocês podem fazer assim, ó. De uma peça Isso simples, é vocês podem. Olha que lindo. Borda pérolazinha aqui, nesses encontros, fica muito. E coloca um laço. Por menina, coloca um laço aqui, fica maravilhoso. Fica tá? Então chique. você pode usar esse aqui, fazer. Muito uhum, Fica muito chique. Vocês colocam na parte de baixo também. É uma Isso. peça simples. Que é básica, mas que vocês enfeitar elas ficam muito lindas, muito chicas. E qualquer cachorro, qualquer bebezinho com as patas usa, porque é uma capa. Se o cachorro não é acostumado a usar roupa, não tem cachorro que não vai usar essa aqui. Porque essas capinha é o ideal para cachorro ir se acostumando, cachorro, gatinho, ir se acostumando Isso. a usar roupa. Márcia, é, é, o fecho você usa na parte da, do peito, tá? No pescoço eu também acho que vai incomodar. Por que prefiro o, o velcro, tá? Se acaso você for usar com guia, você usa na parte da... Na linha do, do peito ali, na parte de baixo ali, você usa esse fecho, esse fecho tá? Eu também uhum. acho que no pescoço incomoda, por isso que eu não, não, não uso. Eu aconselho os meus clientes a usarem a guia normal. Ou uhum. faz, se eles quiserem, faz aquela... Pescoço para passar a guia, né? Aquele, aquela aberturinha para passar a guia, tá? Isso aqui a gente vai fazer pique, tá, gente? Ó, pra gente poder virar a peça e ela não ficar toda enrugada, tá? Então, sempre façam piques nas peças de vocês, né, Lu? Isso eu faço em toda a volta. Eu gosto de fazer em toda a volta ali na curva. Que na hora de você fazer o pesponto, ela fica mais bonita, ele se ajeita melhor, sabe? Não fica aquela coisa empapuçada, que vai acabar até quebrando a agulha, né? Uhum. Essas minhas tesouras estão uma bença. Esse, Natália, esse tecido é... É tecido nylon para jaqueta, tecido para jaqueta, tipo metalacê, assim, é só pedir tecido para jaqueta, eles fazem muito para empresas, tá? Metal acê, né? É, o Metala metal Aqui é tecido para jaqueta. Metala Tem vários Sim. tipos. Tem o quadrado o triângulo, tem a, a de, linha re... de costura reta também. Betty, o imã você acha nas casas de armarinhos, tá? Ah. Esses tecidos, esse tecido aí é para fazer aquela jaqueta bem grossa agora, para o inverno. Aham, uh -huh, a jaqueta é bem grossa aqui. É, muitas firmas procuram elas para fazer para empresas, né? No frio, e mandam uhum. bordar. Dá para bordar nessa jaqueta, se vocês quiserem também, tá? Na, na, na capa, se quiser bordar o nome do pet, vocês podem bordar também. Vocês podem usar o tricoline com forro. Vou... Com forro tá? Se você não quiser fazer duplo, não precisa fazer duplo. Coloca um viés em volta pra ficar bonitinho, tá? Aqui a gente vai virar a nossa peça, tá? Oi, Rosa. Bem-vinda. Que bom que conseguiu entrar. Hoje estamos com 50 e poucas pessoas. Vocês viram que eu tô fazendo de um lado de uma cor do outro lado de outra, né? Isso que é, essa peça ela é dupla face, vocês podem fazer assim, vocês podem usar nos, da, dos dois lados, tá? Tu usou soft na tua também? Lu? Usei soft, eu usei nesse aqui Microsoft e usei soft, Esse de corujinha, tá? Eu usei lá da Felipe Malhas. Esse, ele é tipo um, acho, A Jo não tá aí pra me falar que tecido que é. Mas ele é tipo um Adidas panelado por dentro, tá? Tem esse aqui na Felipe Malhas. É tipo um moletom Adidas, sabe? Ah, e eu usei o soft do lado avesso. E fiz Isso. com a mantinha também. Esqueci de pegar. <risos> essa ah, mantinha aqui, é... ó. Essa daqui vocês podem ah, usar é... também, essa mantinha. Fica é bem feliz. gostosa. É freeze, né? Place? É uhum. Muitos falam microfibra, flace, soft place Aqui eu conheço por mantinha flace. É, é aqui também. Então, aqui a gente já passou, ó, já virou. Olha que rápido gente. <risos> Enquanto eu tô conversando aqui, agora a gente vai ressaltar, só isso. Aqui vocês, né, que não tem habilidade. Compre esse aparelho que a Lu indicou ali, ó. Se vocês não têm como comprar, tem em lojas que vendem... Nossa, que arrum... que pode... Lojas que vendem, que arrumam geladeira, geralmente jogam fora aquelas borrachas de geladeira. Pega Deixa uma eu borracha... mostrar uma coisa vocês, ó. Naqueles ah. HD de computador, vocês podem ir nesse negócio que arrumam o computador? Eu não sei se é no HD, o que, o que que acha? É esse ímã aqui, ó. Aham. Uhum. Até no alto-falante, no, é nos alto-falante, alto gente. Do, esse, é, esse aqui do, tem nos, no, é dos alto-falantes, esse aqui pegou é o alto-falante que eu tinha ali. Velho, ó. Ah. Vocês podem usar esse aqui também, ó. Dá tá? mesmo comprar, se você alguém, uma eletrônica, para conseguir para vocês esse zima aqui, ó, também, ó. Aham. Eu uso muito para usar o alfinete aqui. Quando não cair no chão, eu vou jogando do lado ali na máquina, daí ele vai grudando. Então, vamos esse espontar, então. Vamos lá. Então, desde aqui, ó, a gente deixou o buraco aqui. A gente já vira aqui para para dentro, ó, já deixa aqui viradinho, ó, pra gente já dar o acabamento. E a gente já começa por aqui, ó. Isso senhores, podem fazer de moletinha também. Vocês podem usar moletinho, moletom, soft, Microsoft, a mantinha fleece, a... o que mais? A Kenley, de jaqueta também. E também, né? Oi. Se vocês forem fazer para o verão, vocês podem usar tecido plano, ou pode fazer com oxford, em cima e embaixo o carneirinho. Para ficar quente. Isso, isso! Pode usar o tricoline com carneirinho, você pode usar essa. Qualquer tecido usar carneirinho pode usar. Vou fazer com jeans, vou usar o carneirinho a malha carneirinho, ou a carrapinha, que tem outro, que chama de. Ah, tem lugar que chama de xerpa, né? Que é mais grossa. Vocês podem usar esse também. Fica lindo. E fica bem quentinho. E a Felipe Malha está com uns carneirinhos lindos de cor lá, gente. Eu comprei um pink, o preto. O ah, um é, eu... que mais? O bege. Eles estão com uns carneirinhos maravilhosos lá. E, bem... e estão com preço bom. Então, gente, eu tô fazendo devagar aqui para dar tempo, dar, todas as dicas para nós ir conversando, tá? Mas isso aqui para produção, vocês fazem uma produção medonha isso aqui. Isso aqui para vocês deixa fazer... tudo cortadinho e já vai montando sequência. Eu tô falando de gente é. para cada tecido ali, deixa tudo em sequência e faz uma produção muito boa com esse com essa com esse molde. E é rápido. No, no, no domingo e na sexta e no sábado vocês fazem 500 peças assim, ó. Rapidinho. E vocês podem usar a, cri a criatividade de vocês nessa, nessa, nessa modelagem. Outra Do dica. Dulce esse imã de costura para dica... a margem bem certinho, tá? Outra dica que eu vou dar para vocês se vocês não querem gastar tanto tecido, vocês querem fazer uma peça mais barata para vender para pet shop ou até para bazar, vocês fazem com um tecido só, o só ele é quentinho tanto do lado ou do outro, um tecido só, ao invés de fazer duplo, vocês passam um viés ao redor. Isso é que eu falei ali antes também. Se não quiser usar duplo, usa simples. Isso é que o barulho marca cabelo, eu bagulho da máquina. Vende por metro, tá? Não vende só atacado, não, amor. Vende por metro, tá bom? Aqui a senhora perguntou, você usa linha comum para costurar soft na reta? A minha linha, ela é uma linha de três pontos Eu uso linha de press ponto, por quê? Porque eu não tenho hábito tá trocando linha. Eu costuro cama, e então eu uso a mesma linha. não sei quando eu vou costurar um tecido fino, tipo a o cetim... A renda, essas coisas finas Aí eu troco a linha Mas o demais, é a mesma linha, a mesma agulha Só regula a máquina uhum. tá? Eu Mas... uso a linha normal para costurar Soft Mas a... é normal também aqui Pessoal do grupo tá em peso aqui um então, todo aí, quase. A Viviane Santos está aqui também. Meninas, ali está ali o link da Shopee da loja da Felipe Malhas, tá? Mas a Ana acabou de colocar. Débora, coloquem o link para o pessoal baixar <risos> no Code. <risos> Aí vocês vão lá no site, vocês vão se cadastrar. Lu, fala fala um pouco de como que elas fazem para baixar lá. Então vocês vão baixar assim, ó. vocês vão entrar no link ali, tá? Ah, vão colocar, vão lá comprar já colocar o cupom de desconto, o cupom de desconto, né? Que está ali. Aí vocês vão comprar, vai pedir para vocês é, é, colocar o endereço ali, tudo que precisa, tá bom? E o CPF de vocês. Assim que vocês clicarem, já vai vir automaticamente para o e-mail de vocês, ou ali mesmo no site ali, já aparece para vocês que vocês já receberam, tá? Não precisa vocês esperar ir no e-mail, tá? Ele já baixa automaticamente, já cai automaticamente para vocês. Lá no pedido de vocês vai estar tá lá o download para vocês fazerem. Então vocês clicam, fazem o download dele. Na hora que fizer o download, vocês pegam e vão extrair o arquivo, tá? Para a pasta que vocês quiserem. Se alguém tiver dúvida. Me procura que eu mando o um videozinho para vocês Como é que faz o passo a passo, tá bom? Gente, a... só quem tá aqui na live tem acesso Isso. a esse... Só tá? quem tá aqui na live Acabou a live Não tem mais, é só Não quem tem tá mais Não... E... <risos> Sem esse, vídeo, esse vídeo depois vai ficar gravado, né? Você que tá assistindo aí e tá gravado Ou você que tá assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram não tem mais o cupom. O cupom é para quem assistiu ao vivo, tá? Então, é para quem está aqui com a gente ao vivo. Então, não tem o Isso. cupom. Vamos deixar bem então, claro. Na live, na live ao vivo. Live. Depois disso, de... <risos> Agora são 7h25, do dia 22 de maio. Então, assistiu de depois... dias... 2021. Assistiu depois disso, ah, não venha pedir o um cupom, não venha pedir o um link para nós, porque não, não é disponível, tá? É só para quem tá na live, ok? Então tá, aqui a gente já fez tudo, a gente vai colocar o velcro aqui. No nosso molde, tá para pôr botão, mas a gente vai colocar velcro. Então eu corto o velcro do tamanho que pega os dois botões, tá? Tá? ó um botão aqui um aqui eu corto meu meu velcro do tamanho aqui dos botões que daí não tem erro vai dar tudo certinho ok então, vamos... eu não aconselho a colocar o velcro largo no pescoço tá usa é. estreitinho tá bom o largo não, não não ficou muito bom ele como ele é muito largo é muito durinho então fica... não eu não gostei né não sei vocês Fica desconfortável, né, Lu? Fica desconfortável, fica durinho, mas que daí ele, ele além de ser duplo, né? Daí é que fica grossinho, no, daí o pet fica meio esquisito. Então use o fininho assim no pescoço. No, na barriga, se você quer usar o, o velcro largo, pode usar sem problema nenhum. Mas no pescocinho assim, eu não aconselho, tá? Ok, pregamos o velcro de um lado, vamos pregar do outro. Sheila tá passando só no Face a live, né? Só no o Face. no Insta também. Só não, no Face. Bárcia não não e Luísa, só no Face. Só no Face. Depois eu não sei se a Dani vai colocar lá no Insta. Daí a Dani que vai decidir. Aí é ela que vai decidir se vai colocar no Insta. Ó, gente, ó. Eu já ia fazendo coisa que não pode aqui. Eu já ia colocando o aqui em cima. Tem que prestar atenção. Ó, o é Aqui, aqui nasceu tudo. <risos> Já ia fazer coisa oh, feia. Então, se vocês estão pelo celular, acesse o site da Animania e procure pela modelagem Body Body Pet, tá? Danda acabou de colocar ali para vocês verem, dá uma olhadinha ali, meninas. Agora pode ir conversando aí, porque arrebentou a minha linha. Normal. Então lembrando, vocês vão entrar no link. Tá? A Dani acabou de colocar ali, ó. Entra no link, coloca o cupom, compra ele, tá? Agora não lembro se compra antes ou depois, mas coloca o cupom, né? Compra. É, daí tem to... você tem que estar tá logada no e-mail de vocês, tá, gente? Tem que estar tá logada. Vocês tem que estar tá logada no site ali, no e-mail de vocês, tá bom? Senão vocês não vão conseguir. É, e o, email Ceph, tá o que está cadastrado, gente O que está cadastrado ali bem certinho Você tem que colocar o endereço O, o CPF, o telefone Tudo certinho, tá? Daí vocês vão lá e comprar Comprou? Olha, já vai O cupom comprou lá é, Finaliza a compra Já vai aparecer para vocês automaticamente, tá? Não que precisa ver? esperar aí Já vai estar tá lá e, não, Se acaso vocês se perderem ali, vocês vão lá no, no Meus Pedidos, lá na, do lado da setinha de vocês, que vai estar lá o e-mail de vocês, tem uma setinha para baixo, um Vzinho para baixo. Vocês vão lá, clique lá, vocês vão em Meus Pedidos e vai aparecer o download para vocês baixarem. Faz o download, fez o download, extrai, vai lá, é, descompacta o arquivo tá e manda para onde vocês quiserem estar tá salvo, tá bom? Vai baixar a pastinha toda, não precisa baixar de um em um. Não precisa baixar nenhum, em um Eu achei ótimo isso. Vai lá, baixa tudo na pastinha só, gente. Arrebentou. De novo. No... É, eu salvo tudo no computador, tem a pastinha Livros da Cheira Site, tudo na pastinha. Já faço lá, já é direto para aquela pasta. Isso tudo porque a animania fez aniversário dia 18, gente. E a 18 foi aniversário. E o legal é que agora Animania é Animania mesmo, podemos usar o nome Animania, tranquilamente. A <risos> boa. Então aqui, só cortar os fios agora, porque deu bastante fio que arrebentou ali, né? Enquanto nós estávamos conversando. Isso. Sim, Carla, tá na promoção por 40 reais Se você, você colocar o cupom ali Ela vai sair 100% para você grátis, tá? Isso aí é para quem é alguém que depois for querer adquirir depois da live Que não vai ter mais o cupom, vai pagar 40 reais Mas não, você se colocar o cupom ali Vai zerar para vocês, tá? Não se preocupe, não vai cobrar nada Porque tanto é que não vai pedir Número do cartão pra vocês, nada disso, tá bom? Não pede cartão, não pede nada Quando colocou o não cupom Não pede nada, mesmo. tem que colocar o número do cupom Vou a, o, gente... um pouquinho. A, a Lu, a Débora, a Marli testaram hoje e deu super certo tá? Descompactaram, veio tudo certinho, né Lu? Sim, veio, caiu na, na hora, já caiu Olha gente, tá pronta a nossa peça, olha só Olha que rápido Então é como eu disse pra vocês, rapidinho vocês fazem um monte, olha só e é aquela básica versátil que dá para vocês em cima de, dessa modelagem criar vários, vários modelos, tá? E usar dos dois lados. O, o cupom tá em cima ali, ó. LiveBOD. Tudo letra maiúscula. L-I-V-E B-O-D-Y. A Dani acabou de colocar. Esse é o cupom. Lá na areazinha onde que pede cupom de desconto. Tem uma areazinha que coloca cupom de desconto. Daí você coloca Então é isso, gente. Agora vamos conversar um pouquinho. Vocês viram aqui, foi rapidinho para fazer. Foi, tá pronta a nossa peça. É isso aqui. Foi uma ideia. Minha e da Lu, na verdade, a peça foi ideia da Lu, né? A Lu veio com a ideia da peça e a gente desenvolveu. Ela fez o tamanho 3, Lu? 2. Dois. O 2? O 3 e o 2. É, e daí... Ela postou no Instagram e as clientes queriam tamanhos maiores. Aí é ela vem... preencheu. Oh! <risos> Aí a gente fez rapidinho, foi bem rapidinho. Já fiz a modelagem porque mesmo que ela fez a peça, eu sou obrigada a fazer a modelagem porque para fazer para tamanhos grandes tanto é tanto é que a primeira que eu fiz pela dela não deu certo. Então, tivemos que estar tá criando né? Lu? até a gente Sim. conseguir. Eu a gente queria aquele, aquele, aquele modelo que ela tinha, né? Então, tá, eu faço dentro. Não, eu quero que você faça esse daqui, que ela comprou, acho que fora, se não me engano. Daí eu falei assim: então tá. Daí eu desenvolvi ali, para ela fiz, daí né? fiz o tamanho 2 para uma outra cliente minha, que tem um Chihuahua. Ficou muito bom para Chihuahua, tá, gente? Para quem tem cliente Chihuahua, ela é uma peça ótima, mas menininho. Né? <risos> Perdão. Daí eu falei assim, pronto, agora sim A ah, cliente colocou lá Me marcou assim, cheio do céu, socorro Porque pra pequena eu tinha, né? Mas o grande, o grande você tem que ver Se tá em caixa direito, o bracinho Então até que tivemos que Remodelar, né? <risos> Fazer do zero Fazer do Fazendo zero o inteiro, Remodelando até dar certo Na Sofia e na, na, na Leste, né? Na Leste para uhum. dar tá certo nas duas, quando deu certo, que daí a gente lançou E daí eu tive a ideia, já que é aniversário da Animaria né, E a Animaria ganhou um presentão esse, né, no aniversário dela para comemorar, vamos dar essa modelagem para quem assistiu uma live com a gente Topa fazer uma live? Topou e aí tá nós Então eu espero bastante que vocês tenham gostado Eu gostei de fazer uma live diferente eu disse nunca fizemos será que vai dar certo eu uma costurando a outra falando mas vamos lá vamos testar aí eu é a vez, se tiver é, dá o valia a Débora a Débora acabou de colocar o nome do cupom é o cupom tá ali As a Débora é a, Malia, a Dani colocou também tá ali uhum. o cupom. Então, ah, a gente... A Arisa também contou se ela tinha, ela tinha que sair para poder lá do celular para poder digitar o cupom poder pegar daí. Pois ela volta para a live, vai lá, Aris Podem ir, gente. Vai ficar o cupom até que hora que é agora? Vamos dar um então, prazo. Então, até 8h30 o cupom vai estar tá valendo, tá? Lá no site. Então, vocês que estão aqui na live, até 8h30 vocês conseguem tirar a modelagem lá, tá? Até 8h30. Eu e a Lu também vamos estar disponível para tirar a dúvida de vocês, caso vocês... né, Sobre como tirar a peça de lá, como mandar o um videozinho mostrando... E eu mando o como... um videozinho explicando umas bem certinho para vocês. Mas e... o importante é você pegar e ir lá no link, baixar, tá? Baixem, pelo amor de Deus, baixem primeiro. Ele faz o download deles, dele, do molde, baixem ele. Daí depois você salva o arquivo Daí eu mando um videozinho para você salvar no arquivo Se você deixar para baixar depois Das oito e meia, perdeu Já era, tá gente? É, já era E quem estiver assistindo essa live No Instagram, não sei se a, se a Dani Vai postar lá, mas quem estiver Assistindo no Instagram ou no Youtube No Youtube eu vou colocar, tá? Se alguém estiver assistindo Em outra plataforma Em outro horário Que não seja agora né, que não seja até oito e meia, né? da... no dia 22 de maio de 2021 até oito e meia, quem estiver assistindo depois desse dia ou e em outra plataforma que não seja aqui na página da Animania Pet Mold vai ficar sem o link. Desculpa, mas daí não venha me pedir o um link, nem para mim, nem para a Dani, nem para nem para Lu, porque... O link, o molde grátis é para quem está na live. Para quem está Isso, na live, eu para vocês desde as 7 horas da noite, quem está na live no dia 22 de maio de 2021, OK? Então, se você tiver assistindo esse vídeo agora depois desse dia, aí não dá, mas está lá no site, tá? Tá um preço ótimo, é uma, uma peça básica, Sim. então o preço é... Tá Todos bom. os tamanhos do pequeno ao grandão. Todos os tamanhos, porque só nós da Animania fazemos a modelagem que abrange desde o mini, desde o ratinho, literalmente, é, o ratinho. Ratinho, <risos> até o gigante, até um cachorro São Bernardo, até um cachorro maior que você achar que existe, a gente faz a modelagem para ele. então você pode ir lá no nosso site Não tem só essa modelagem lá no nosso site Tem várias outras tem várias. modelagens E tá na promoção as do inverno, gente Aproveitem, aproveitem Alane uhum. Barcelos Eu consegui pelo celular Como entrar agora pelo computador e baixar o arquivo? Você vai ter que entrar na, na, No site da Animania No computador tá? E você entra lo, Faz a logo com ah, O teu e-mail bem certinho com a senha e vai lá nos download que vai estar nos teus pedidos, tá? Se você conseguir fazer pelo celular. Aí você vai lá e vai estar tá lá. Aí é só você baixar e descompactar a pastinha inteirinha. Vai estar tá lá no teu computador. A impressão é fácil, tá? Você imprime, a impressão é fácil. Não precisa ter o, o Adobe atualizado. É só imprimir, tá bom, gente? Você pode imprimir pelo celular também, gente. Quem baixou, entrou pelo celular, vocês imprimem. Como a impressão fácil, vocês imprimem direto pelo celular. Lógico que vocês têm que estar conectado à tua impressora com né? o celular, tá? Isso. Daí vocês costumam tudo pelo celular. Não precisa ir lá no computador. Agora se você tiver. E para descompactar, Fala, eu não sei se dá para descompactar pelo celular. Não é verdade, tem que ser pelo computador. Agora que? É? Desculpa não. aí, gente. É o Davi não tá aí, né? Dani pergunta pro Davi não, se não... Davi se tiver aí perto de você, se dá para descompactar? É, tipo, pelo... dúvida para nós aí se consegue descompactar pelo. Mas eu acho eu que acho... não, agora que lembrei. Eu acho que se eu tiver lembrei. o InRAR instalado, dá sim. Mas eu não sei como é que faz. Eu não sei. Não garantimos, gente, então melhor no computador. É melhor no <risos> computador. Para imprimir, você imprime em qualquer lugar, depois de você descompactar, é. manda pro teu celular, você imprime em qualquer lugar, né? Mas para descompactar, eu acho que tem que ser pelo computador, tá bom, gente? A Viviana, Santos colocou assim, mas se fez no celular, já estará no e-mail? Já. E você colocou, já está no e-mail também, amor. Já vai estar tá no e-mail. Você cadastrou o e-mail certinho, já está lá no teu e-mail. Vai lá uhum. na caixa de mensagem, dá uma olhada lá. Se não tiver, vai no spam, dá uma olhada lá. A PetMold já mandou o e-mail. Tá. Ó, a Marli fala, faz tudo pelo celular Marli, você faz tudo pelo celular Então, até descompactar ele tudo? tudo? Ah, é, a Marli compra direto Lá no site, a Marli sabe é. Eu compro, mas eu vou tudo pelo computador <risos> Meu celular tá pedindo a regra de tanta foto De coisa que tem <risos> Eu de vez em quando Eu tenho que estar Imagina o um tanto de molde que é colocado Lá nos é, grupos A, Ariane... gente, a, a gente... colocou aqui ó, No meu celular Deu erro para B, mas em seguida apareceu a opção para extrair e foi tudo tranquilo. Pelo Ai, celular, Ariel fez. É, tem que então ter o, a... aquele WinRAR uhum. então ah, a... lá. Uhum. Então dá tranquilo. Então dá tranquilo para fazer pelo celular, quer, pra... uhum. Então, aí, ó. Tiramos, o... tiramos a dúvida. Aí, ó, nem nós sabia, viu? Obrigada, gente, por ter avisado a gente que dá. Então tá ótimo. Irlene, então. como conseguir o modo. Entra no link ali. Liga... Abaixa, com... Abaixa os comentários ali que você vai ver o link que as meninas colocaram para você entrar. Ó, a Dani acabou de colocar ali, amada. Só ir ali, entrar no link e colocar o cupom ali se consegue, tá? Então, meninas, o que, é que vocês acharam dessa peça? É. Gente, tem o nosso canal lá também, tá, gente? Vocês que chegaram aqui e não, não sabem se a cheira tem canal de YouTube ou não, a cheira tem um canal de YouTube, tem mais de 400 vídeos lá, né? Tudo de passo a passo, tudo de peças maravilhosas. Vão lá, se inscrevam no nosso canal, ajude a gente lá, a, né? Dá o curtir de vocês lá, ajude a gente aí a, a crescer, Comenta, né? Comenta, vê o que precisa ser... É. A... Quer dar algum... Tipo, alguma dica, pode é. colocar lá. É, Ativa o sininho que toda sexta-feira tem vídeo novo, tá? De modelagens novas. Daí vocês e... já vão ver como é que vocês vão se apaixonar pelas modelagens novas. vocês vão que já comprar. Tem tudo no site. O site é maravilhoso, fácil de achar. Sabe? Tudo organizadinho. Então, é ótimo. E aproveitem no site Promoção do Inverno. Tá? Lá no site. Vocês vão lá. Entrem. Vai estar tá lá, promoções de inverno, vai tá, promoção de inverno, vai estar... Clique promoção de inverno, vai ter roupinhas, vai ter cama, vai ter bolsas. Vocês cliquem naqueles que vocês quiserem. Eu comprei um monte de coisa já. Lançamento, super lançamento, gente. Tá na oferta também nesse link de inverno. Aproveite. Aquele vestido Petit Porte lá, vou ter que fazer. É maravilhoso. Ah, deixa eu abrir. um a... para mostrar. É, é, é, é. Que A Sei lá se é assim que fala. Isso, Mari. Dá para usar no frio e no calor. Ela é ótima. Vou mostrar um pouquinho do que a gente tem lá na promoção. Que bom que conseguiu. Olha, Olha assim. super lançamento. Olha esse daí. Maravilhoso. Tecido tá. lá na Felipe tem. Felipe Mara tem tecido, tem aplique, tem tudo, tá? Olha só, esse aqui. Olha só. Olha que maravilhoso esse. Eu falei pra você, Tem que fazer uma bolsinha cheia. Pelo amor de Deus, me faça uma bolsa. <risos> Olha que maravilhoso esse. Lindo, lindo, lindo, lindo. Ó, ele é uma lamba. Ele é uma malã tweed. Vocês podem, se quiserem, mais quente. Mais quente vocês podem forrar com a malha carneirinha, gente. Tá? O soft, malha carneirinha, que vocês quiserem. Olha, Olha só. essa daí. Essa é maravilhosa. Uma amiga minha que mora em, morava em Londres ela, nossa, quando eu coloquei essa capa lá em nome da cidade, ela, ai <risos> viu coraçõezinhos <risos> Olha essa aí. olha essa maravilhosa Essa é muito chique, chique demais também. daí, linda ó, Essa é quentinha também, gente, e tem pet que não gosta de usar com manguinha, né Então é uma opção também Essa daí, hum. linda, maravilhosa vestidinho, você pode, ó, e se vocês quiserem usar uma basequinha básica pular embaixo desse vestido Perfeito. Tem a Polar ali? Não, não tá aqui. Deixa eu ver. Vocês é podem usar essa... Embaixo da, desse vestidinho. Fica lindo. Tem o colete também. É, é... O colete... Esqueci o nome do colete. Aquele azulzinho lá que a Sheila fez, que tem o babadinho. Que lá você pode usar a básica Polar embaixo também. Fica maravilhoso. O colete Stark também. Se querem colocar uma básica polar, vocês podem usar. Aquela calça que eu coloquei no grupo hoje, eu vou fazer uma polar para usar com ela. A uma polar básica polar para usar com aquela calça. Ela combina com tudo, né? Sim, combina com tudo. A sainha. Ah, eu queria usar a sainha no inverno. O modo da saia, menina bonita lá, vocês podem fazer a sainha de couro, de lã, tweed, de soft e usar a básica polar, vai ficar lindo. Coloca uma polar embaixo, fica maravilhoso. Sim. A sainha nada, também com a polar, imagina que lindo. Uhum. Fica. A sainha fica. Eu, tô... eu tenho aquela sainha de couro que eu fiz lá com a polar, fica linda aí tem fantasia também, fantasia quentinha. Fantasia, também aqui. Tá lá na promoção, metade do preço, gente, tá? Muito. Pensa muito... que passa essa peça, eu fiz, maravilhosa. Esse aqui, esse aqui foi hoje, tá? Esse aqui já foi tá Foi hoje é mesmo, tem que ir lá fazer umas comprinhas. Já tá lá na promoção esse aqui, gente, ó. Olha, gente, que lindo esse daí. Ficou, Qual que é o nome da... dessa modelagem, filha? Qual que então, é o nome da modelagem? Esse aqui é a fantasia... Cursinho mimoso, né? Olha. E tá lá na. Mar, é na Malha Carneirinho, né? Na Malha é Carneirinho, né? Não. Isso aqui é na, na, na, na, na Flice também. Na Fleice? É. Ah, não. fazendo na Fleice, na, na Malha Carneirinho. Olha que lindo. Dá pra fazer na Carneirinho também. Gente, essa peça aqui, ela é diferente das, das fantasias de. de... De mãozinha, porque geralmente as fantasias de mãozinha, elas estão com o velcro aqui, e são só para usar para fazer vídeo engraçadinho e fotinho, não para usar no dia a dia. É, essa não é, é para usar É uma blusinha mesmo, ela aquece, ela é, ela é funcional. Ela vai aquecer, o cachorro pode ficar com a roupinha, não só para vídeo engraçadinho. Então, é bem legal essa fantasia aqui. Sei lá, a Edni colocou. Lu, ele está pedindo para colocar o modo de pagar. Não perde, amor. Tem que colocar não. o cupom lá. Aí ah, coloca o cupom lá. É. é só... Não precisa escolher Mercado Pago nem aquele outro lá. Ele fica do. Não precisa escolher aquele de lá. Aquele lá o que tiver, o primeiro que tiver sinalizado, não tem problema. Você só vai lá em pagar. Clica. Se você colocou o cupom e coloca em pagar, você clica em pagar, ele já vai zerar para você e você conclui a compra. Isso. Tá, Edi? Neide, o download não quer abrir? Não, ele abre, você tem que descompactar, é você não sabe tá descompactar, é que você não está descompactando, você tem que descompactar. Clica no botão direito, vai em extrair, extrair aqui ou extra, extrair para extrair a pastinha toda. Josi, tá nos comentários ali. Pouco já coloca de volta ali o, qual é o cupom, tá? Minha é live, a... tudo maiúsculo. Coloca o cupom Pode. ali, coloca o cupom. Deu certo, Ivandro? Obrigada, que bom. Ótimo, é quem tá conseguindo já vai dizendo aí que conseguiu baixar. Basta, você tem que encontrar o link ali, as meninas já vão colocar o link para você poder pegar o molde. Entra, clica no link e coloca o, o, o cupom ali, quando pede e vai em pagar e ali, ele vai direto para você, zerado. Eu já coloco o link ali para vocês. Irene, você chegou agora, então pega ali o link e o, o cupom, vai lá e baixa o molde, tá? Até 8 e 30 vocês conseguem baixar, a modelagem lá, tá? Aí a live, no passo a passo. A... Lucilvano, a... aparece no cupom. Ela pede assim, colocar cupom, qual o seu cupom, alguma coisa assim. Não lembro direito, tá? Mas tem é escrito assim, é só colocar o cupom. Tá escrito lá, no passo a passo. A Neide não conseguiu. Vai, vai direto no e-mail também, amor. Vai se no você... Vai no e-mail, tá? Não se preocupe. E vocês têm ah. até oito e meia pra passar, meus amores. Quem chegou agora aqui, pega o link, o cupom vai lá e baixa, tá? Depois vocês assistem a live aqui do Passo a Passo, vai estar vai tá gravada. E junto com a modelagem também vai o vídeo do Passo a Passo, tá? Então não se preocupe que vocês não assistiram o Passo a Passo, porque vai ter o Passo a Passo lá junto vai com a modelagem. Vai ter o Passo a Passo também, no, no vídeo também. Ó, a Dani colocou, meninas, ali, ó o modo para retirar da live, tá? Com o cupom junto. Tá escrito ali, digito no campo, no campo cupom. Cons é, conseguiu, isso Que bom. Márcia conseguiu. Que bom. A Vera Lúcia conseguiu. Ótimo. Ótimo. É, de começo, faz todo o volta o procedimento de mim. Qualquer coisa, depois eu te, eu te chamo ali, na hora que sair daqui eu te ajudo, tá? Mas é, é o mesmo como você faz para comprar, amor. É a mesma coisa. Porque você vai, vai colocar já o cupom ali. Coloca o cupom que já zera, como se fosse fazer uma compra normal, que nem você fez, tá? Qualquer coisa depois eu o aluno te ajudamos então, né? aí. Né? Não se preocupe, tá bom minha flor? Você... Já Ciara, você tem que descompactar ele. Você foi pro teu e-mail, você baixou, você tem que descompactar ele. Clica nos três pontinhos ali, clica em cima com o mouse, mouse que lado que é direito, direito. Clica ali é. e vai descompactar ele, senão não vai abrir mesmo. Tem que descompactar. Clica com o mouse, botão direito e vai descompactar. Cariã, conseguiu. Carla, o cupom Basta, tá Conseguiu? colocado aí agora, Carla. A Sim, Maria Lúcia, de... para colocar. Insira o cupom, isso ali, insira o cupom promocional. Coloca ali o cupom, Maria Lúcia. Isso mesmo. Gente, Isso, gente... esse programa mesmo, Bernadette. Dulce, conseguiu, Dulce? A gente também tem os cursos, tá, gente? Tem o pacote 1, 2, 2, compacto, o 3. Tá maravilhoso. Vocês querem os cursos aí? Não sei se o Rodrigo tá na live. O Rodrigo coloca o link aí se você tiver na live. Se não, se o Rodrigo não tiver na live, eu não vi o Rodrigo aí. Se o Rodrigo não estiver é, aí na live, depois eu coloco o link para vocês, tá? A Dani, eu acho que não tá com o link em mãos. Mas, Rodrigo, se você estiver na live aí, por favor, coloca os, os links. Cláudia vai, no, Cláudia, vai no computador, se não tá conseguindo o pessoal lá, vai no computador, abre ali, ó, a, o site da Animania, entra logo e você coloca o cupom lá. Sim, tá você. Maria do Carmo, você conseguiu baixar, mas o arquivo não abre. Você tem que descompactar ele, amor. Então, Sheila, vamos é, até oito A e meia, né? Conseguiu, que... outra via conseguiu. Tá, gente, então, gente, ó, oito horas, cinco às oito, até oito e meia o link vai ficar lá, tá? Qualquer coisa, vocês dão um toque aí, me chamem no TV, tá? que eu ajudo vocês, eu mando o vídeo para vocês de como que descompactam, de como que que vocês baixam lá. Tem um videozinho já preparado, aí eu mando para vocês, tá bom? Eu vou Isso, seco. eu só do PV nós eu... mandamos o link para você. Uh, link não, mandamos uh, é um o videozinho para vocês, como é que faz para compactar, tá? Quem tiver fundo, eu, com... eu beleza? Vou postar o um vídeo aqui na página, tá? Eu vou postar o um vídeo aqui na isso, página, conta, Vamos depois isso, da isso. live. Eu vou postar o um vídeo aqui, aí vocês, vocês vejam, né? assistam o vídeo e até oito e meia eu vou dar até 9 horas, tá? Até nove horas para vocês baixarem os moldes de vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigada para vocês que ficarem com a gente aí até agora. Muito, muito obrigada. Eu amei fazer essa live com vocês, Lu. Muito obrigada. E prometo para vocês que a gente vai trazer mais lives assim, divertida, legal. Eu amei mesmo fazer essa live com vocês. E muito obrigada. Acompanha a gente aí nos canal, no Instagram. A Lu também tem o Instagram dela. Né, Lu? Qual é o Instagram? Moda Pet da Lulis. Então, gente, acompanha a gente aí nos, nos nossos Instagram. Eu tenho a tendência Pet, Animania Pet Mold. Então, nossa, nosso canal... Né? tem também ó, os faces aí, acompanha a gente, só acompanha a gente, que a gente sempre está trazendo Sim. novidades para vocês, tá Assista bom, gente? Assista o vídeo deixa o seu joinha, por favor, tá? É, é compartilhe, por favor. <risos> Pode compartilhar os vídeos, não tem problema, curta, compartilhe, comente, tá? Deixa, ativa o sininho lá, quando tiver vídeo novo vocês vão receber a notificação. Isso mesmo. Tá bom, gente? Então, então, obrigada, obrigada. beijos, beijos, beijos para vocês todos beijos. beijos Amei tudo, obrigadão, gente, até a próxima Lembrando, o sucesso de vocês também é o meu sucesso, é o nosso sucesso, né, Lu? Fiquem com Deus Amém, sim, gente Tchau, beijos, fiquem beijo. com Deus, Fique com Deus. Tchau, beijo.